Ouro Preto, uma cidade histórica, turística e longe de qualquer tipo de inovação, certo? Errado. Para provar isso, nós da TV Cine viemos aqui acompanhar de perto o Empreenda em Conexão, a grande final do programa Empreenda em Ação, que reuniu projetos de startups de diversas universidades mineiras em uma competição de empreendedorismo, criatividade e inovação. Quer saber como foi? Então vem com a gente. O objetivo dele é diminuir a distância entre a universidade e o mercado. A gente fala mais especificamente do mercado empreendedor. Então a gente quer que esse estudante ele perceba que ele não pode, não necessariamente ele precisa trabalhar para uma empresa, mas pensar também que elas podem empreender. O projeto ele chama Goa Go e ele seria um aplicativo para administração de partidas amadoras, desde a marcação dourada da quadra até o final dos partidos. Eu já aprendi muita coisa com apenas um dia de projeto e hoje pretendo aprender muito mais. Meu projeto é o Ciclo One. É uma startup de compostagem, a gente vai trabalhar com o serviço de coleta de resíduos orgânicos e a produção de um adubo, um composto rico em humus estabilizado, que é o produto final da compostagem. Está nesse ambiente aqui, muda a visão da gente, do nosso próprio projeto. E ajuda a gente a saber mais onde a gente pode ir, ver o que, que precisa ser feito. Está sendo extraordinário participar disso aqui, estou gostando muito, está superando todas as minhas expectativas. Eu acho que a grande missão do empreendedorismo é essa, é despertar nos indivíduos, principalmente nos jovens que estão fazendo parte deste evento aqui hoje, que é o Empreenda Conexão, despertar neles a possibilidade deles verem uma carreira empreendedora. E a equipe vencedora do Empreenda em Ação foi a MicroPelt, que criou um expositor refrigerado de pequenas dimensões que permite a à venda por impulso de produtos perecíveis. É muito bom porque a universidade possibilitou a gente estar aqui hoje e sem ela a gente não estaria aqui. É muito bom levar esse feedback né, para casa que a gente ganhou, a gente veio e fez por merecer. Para o ano 2 que já começa a partir de agosto, a gente espera aumentar o número de turmas em cada universidade que a gente já tem. Como agora a gente já tem a plataforma mais arredondada, a gente vai abrir para quem achar que tem condições, não vai mais selecionar. Então a gente quer chegar em cerca de 40 universidades e 300 turmas, dando uma escala maior, já que que não é mais o um ano piloto. Bem, pessoal, para mais conteúdos de inovação, ciência e tecnologia, acesse nosso portal www.cime.org.br e acompanhe também as nossas redes sociais. Tchau e até a próxima!